Aqui, não, cara, sai daqui, porra! Qual é teu Mano, mano, você, cara, não é possível. Não é possível, não é possível. Quanto que ele vai tomar de serviço? Calma aí, calma aí, calma aí, deixa eu entrar, deixa eu entrar. Porra, caralho. Ô cabel aqui, toca aqui. Não, tô aqui até agora. É rolamento, pai. É rolamento, pai. Eu vou voltar, eu vou voltar. Eu juro, eu juro. Eu vou voltar, porra. <risos>